Você quer conhecer mais sobre quem são as pessoas das quais deve se manter distância. Quer saber quem são os manipuladores. Quem são os mentirosos e falsos, que só irão ser um empecilho na sua vida. Impedindo até mesmo com que siga por um caminho que eleve a sua vida. Obstruindo as vias das quais podem te levar a bons destinos. E te induzindo a seguir por caminhos cheios de distrações, festas e pessoas vazias que no final das contas fará apenas com que você não saia do mesmo lugar desde quando iniciou essa amizade desde quando deixou-se induzir pelas más companhias pois bem então perceba os modos operandi de cada tipo de personalidade pois essas tendem a se repetir de pessoa para pessoa como um padrão que dificilmente é quebrado e se não notar isso sempre terá algo a mais que você consiga discernir, como uma característica típica de uma má pessoa, uma qualidade que não importa o como essa pessoa tenha aprendido sobre bons modos, e até mesmo saiba sobre todas as regras de etiqueta, como se comportar em sociedade de modo civilizado e gracioso com suas ações, como proceder com os movimentos do corpo e que ainda tenha desenvoltura na fala. Esse indivíduo ainda assim terá péssimas características e você conseguirá facilmente identificar isso pois imagine que você tenha conhecido uma pessoa educada engajada socialmente com indivíduos que tenha relevância em suas profissões que ocupa um cargo relevante na sua área de atuação e que te encantou pelo modo como você foi tratado por esse enfim essa pessoa tem todas as características de aparentar ser um bom indivíduo porém um certo dia que você mais essa, estavam conversando em um lugar público e aberto como uma praça, chegou um morador de rua pedindo por uma ajuda. E essa pessoa foi completamente deselegante, tratando com arrogância e brutalidade quem não fez nada contra ele. Bom, diante disso, claramente você percebeu uma incoerência nessa pessoa, diferente do que idealizou e do que ela sempre deseja aparentar ser. E é aí que eu te pergunto, Diante disso, você ainda confiaria nessa pessoa, confiaria que ela tem uma boa índole e que é a verdadeira com que aparenta ser, porque evidentemente essa pessoa é alguém que você não deve confiar, até porque se ela esconde a sua essência, ela certamente também esconde segundas intenções, por trás de suas ações. E se ela está se aproximando de ti, por seja lá qual for o motivo que você pensar a respeito, saiba que está errado e você apenas será usado como objeto, para alguma finalidade que essa pessoa tem em mente. E não porque ela gosta de ti, ou ainda queira ser seu amigo, mas sim porque deseja tirar algum tipo de vantagem sobre você. E depois de conseguirem o que desejam, você facilmente é descartado, repetindo assim a mesma história só que com outras pessoas. Logo, é muito fácil identificar pessoas com índoles duvidosas, até porque, se o indivíduo é uma boa pessoa, ele não será assim somente no trabalho, ou quando estiver em ocasiões sociais. Ele será assim a todo momento, porque isso faz parte de quem ele é, não como um indivíduo ruim, que tenta esconder a sua verdadeira essência por trás de comportamentos sociais. Ele será assim a todo instante, e não pense que esse agiria diferente com um indivíduo de grande posição social, daquele mesmo morador de rua. Ele tratará todos, sempre com o devido respeito. Por isso, é muito fácil identificar o mau caráter. Basta que analise como a pessoa se comporta e trata cada indivíduo quando ele não tem o que explorar deles, quando ela não é capaz de oferecer algum benefício a ele. Enfim, nesse momento, ficará evidente o mau caráter. E mesmo que se trate o outro indivíduo, do qual não tem nada a oferecer bem, é apenas para se vangloriar e mostrar o quão gentil ele se demonstra ser, não de maneira natural ou mesmo porque se importam com o outro, mas apenas para sustentar uma imagem distorcida de quem esses verdadeiramente são. Enfim, a partir das ações e comportamentos dos indivíduos à sua volta, ficará evidente saber com que tipo de pessoa está lidando, pois se uma pessoa age de maneira agradável somente quando lhe convém, somente quando algo interessa a ele. É nítido perceber a falta de coerência com a imagem que, muitas vezes, esses tentam sustentar de ser alguém exemplar. Logo, tenha sempre a razão e o bom senso dentro de si para enxergar esses sinais e se afastar de indivíduos que nada agregarão de útil à sua vida. Ademais, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal